E aí pessoal, beleza? Aqui é o Senhor Titia, trazendo mais um vídeo pro o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago um vídeo para vocês, um Tank, Dragon Tank. link dele tá na descrição. Lembrando bem, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque a maioria do... dos inscritos que assistem o vídeo aqui, né? A maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo não é inscrito no canal. Então, cara, por favor, se inscreve, ativa aquele sininho, sapeca, peca, demorou? Também estoura o povo aí no like, pra gente poder bater uma quantidade de likes favorável pra gente fazer mais vídeo aqui nesse servidor. E se você criou a sua conta, eu quero que você comente agora. Criou sua conta por mim? Comenta aí, nos vi... aí embaixo aí pra me saber nos comentários. Pra mim dá um amezinho também, dá um aquele aqui coração Só ouvir, fala, peca, tá ligado meu parceiro E hoje eu vou mostrar minha conta Uma evolução que eu fiz offline Porque eu acho que não vale a pena você fazer 2, 3 minutinhos de evolução E postar no canal eu, preciso, eu prefiro fazer um vídeo assim De 10 minutos, um vídeo de 15 minutos Mostrando a conta, mostrando o que eu pei E as coisas que eu fiz No último vídeo, não sei se vocês acompanhou Mas se não acompanhou vai ter um card aí aparecendo Do lado direito Então galera o que, que acontece? No último vídeo eu tava no nível 13. E agora eu upei pra nível 23. É, e também consegui colocar, dourar minha arma, né, mano? Que quer ver é o Super Fogo de Zeus. Eu tô com a conta totalmente free. Isso que eu quero deixar claro pra vocês aqui, pra vocês entenderem. E, mano, ela tá de mais 8, mais 7. Na roupa e no chapéu. 8 no, no, na roupa e 7 no chapéu. E dourei que vem é a arma aqui, né, galera? Demorou um pouquinho, mano, em torno de uns dois dias, eu acho, porque... Dois dias assim, ó, porque eu falo que eu não foquei, tá ligado? Não fiquei o dia inteiro online, não. Então, eu, em torno de dois dias eu fiz isso aí. Mas até que consegui pegar um FC legal, tô com 31k, sendo free. Tô com esses pulseirinhas aqui, né, é... Vênus, mais três. Também tem um o anel do romance aqui, mais três. Esse colar aqui que é de 48%. Consegui na fusão. Fiz uma fusão aí, não deu certo nada. é, Tipo assim, é, fora que ver a fusão, só desse aqui de certo. Eu tinha que ver mansa, tinha muitas coisas, mas que deu certo no colar. E tá aí né, continha nível 23, tá com esse aqui de atributo, pelo que que eu vi das pessoas jogando, esse aqui é bem um atributo meio ruim para um nível né mano, era pra mim tá bem 30 vezes mais forte, era para já tá com 120k, se eu tivesse colocado alguma coisa, gastado no servidor, lembrando bem, se você criar sua conta agora, tem, é, tá tendo evento aí para novar, tá tendo evento aí que você pega aqui é super pedra, que é uma pedra que ajuda muito a você a evoluir, lá posso que você fica mais forte que eu, se você conseguir pegar os eventos lá, É Só entrar, galera. O link tá na descrição, é bem simples mesmo, mano. E vamos que vamos, eu tinha um PVPzinho aqui, lembrando bem que eu não sou aquele cara que você vai falar desse jeito assim. Não, pode crer, esse cara aí joga muito bem, sabe o Fu, fez escrever, é, curso de <risos> de Fu com Music e Matsuban ah, pegou aí a visão? Tô zoando, galera, mas não sou muito bom, então relevem, se eu jogar um pouco mal aí, vocês querem ver? se você escrever, suporte isso aí, mano, porque o videozinho de hoje vai ser no intuito de fazer uns PVP, e é isso, e lembrando bem, mano, que se você tá assistindo aí, se tem uma sociedade aqui no Dragon Tank, Faz o um favor, aceita o TT aí, meu filho, titiezinho, bonitinho, cheiroso, sozinho Porque tá difícil, galera, ó, pequeno, tanto de sociedade, os cara não aceita mano. Eu, eu vou te falar um negócio, tá complicada a situação aqui do menino. E a hora que eu começo a gravar, não vai aparecer ninguém pra gente tirar o PVP? faça isso comigo não, servidor. Dá uma moralzinha aí, que tanto de gente jogando, não vai ter ninguém pra gente botar um PVP, maroto punir Para, rapaz. É continha era pra estar pelo menos com 50k né, não, complicado né, mas vamos ir o pano aí, totalmente free, pra ver o que, que vai virar. E lembrando bem, que eu vou estar deixando o link na descrição, eu falei isso muitas vezes, mas eu gosto de falar porque a galera não se esquece de entrar no servidor. Eu vou ter de querer fazer uma instância, será? Vou mostrar o Hall da Fama aqui, porque no último vídeo não deu pra mostrar o Hall da Fama. Ah, o top tá com 400k mano, e esse aqui é o atributo dele. A continha tá bem legal, mas deve ter gastado uma boa grana aqui também, né, mano? Pra poder ter a conta assim. Deve ter gente fria aqui no, é, nesse hall da fama aqui. E é isso, né, mano? Eu acho que os caras que tão pano bem até pro... É que os eventos que eu falei pra vocês, esses eventos aqui, ó. Evento de iniciante e tal, tem esse aqui, ó. Evento aí especial, itens especiais, dando 5. Daí tem evento de inicial e tal. Aí, aqui, apliquei na sociedade. Os caras desumilde não aceita nós. Desfi de mãe. <risos> Aí, essa, é, essa porra aqui também não aceita. Tô bem xingando. Monetização não tem hoje. Beleza, vamos ver aqui. Dá pra tirar um PVP. Lembrando bem que eu não tô cortando mais os vídeos. Não tô fazendo mais corte. É bem difícil eu chegar e fazer uns cortes nos vídeos. Daí, é ela que pega PVP. Ah. Pega esses caras aqui do satã, mano. O cara tá forte. Imagino que esteja, né? Ah, tá nada, rapaz. Dá pra matar. Nível 23. cara com lança. O coarzinho. O que, que ele tem de ataque, de defesa? Tem um, um pouquinho mais que eu, mas... Quer ver, eu vou mostrar pra vocês a habilidade que faz a, a pessoa jogar bem. E será que é isso mesmo, hein? Vamos ver, hum. Eu não sou muito bem pra calcular, mas eu vou tentar aqui. Não creio, não creio. Daí o cara que vai mandar dano, vai me acertar, vou cair lá embaixo, vou ter de situação crítica indesejável. Eu não sei qual cubar, assim olhando assim. Ele foi bichão mesmo, hein? Já veio com. mascando dano. Eu não sou tão ansioso assim pra meter dano nos caras. Mas depois que eu pego o Angro, entendeu? Papai Tietchan sabe jogar, meu parceiro. Eu acho, né? Porque. Vamos ver se vai pegar certinho. Nossa, papai. Ainda deu um crítico pro canal. Uh, oh, é isso aí, Tietêzinho. Agora mete pau, meu filho. Venha, venha, venha. Venha com tudo aí, você manda em mim, porque hoje eu vou te matar. E tchau e benção pra tu, meu parceiro. Hum. Eu tô achando aqui que eu tô ruim, mas logo que você vê certos players jogando, você fala: não, aqui é pro. pro Aprender, eu acho que eu vou morrer aqui Porque minha continha é free comparado... hum, Nossa, aí pra você ver, reavei o cara Depois o cara me reavou na morte Então, basicamente é isso, galera O PVP é um sacrifício aqui pra mim Tendo a conta desse jeito Mas eu não tô reclamando não, mano É porque é bem difícil, porque se o cara tem que ver Pelo menos uns 200 é, de atributo a mais que eu sei Te leva pra vala Mesmo se você estiver jogando bem, tá ligado? É, é situação crítica <risos> Mas enfim, né, mano? E é sem cupom o 200 por vitória, tá ligado? Sem cupom o 200 por vitória. As ideias é sempre, ideia. é, sem, é sem cupom. Quando você tá aqui no tirando PVP, é sempre cupom pouco vitória. Por derrota é hum, ao direito, tio 200 cupom por vitória, tem por derrota. Isso que eu queria deixar bem claro aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos tentar tirar um PVP. Eu esperei um pouquinho pra ver se não encontra aquele cara. Enquanto um. Pelo menos a gente sai vitorioso. Pelo menos tinha um PVP aqui, né? A intenção era mostrar minha conta, mostrar a evolução que eu fiz offline. Mas como eu falo pra vocês, é difícil, mas tô tentando, né, galera? E os caras tão bem fortes, mano. Eu não sei se eu upei minha conta mal, mas eu upei. Upei o que tinha aqui, né? Os recursos que tinha, eu upei ela. Hum. Deixa eu te falar um negócio, o carinha também tá... Não, mas a defesa dele vai tomar um couro aqui. Calma aí. Epa, rapaz, 400. É, ah, boa. Se fosse eu voava, porque a próxima você vai pra vava. Isso eu posso garantir, filhão. Eu vou mandar só seco, meu filho. Porque se eu mandar dano, os caras estão assim, galera. Vocês chumbo dano, né, mano? 3, 4, 7. Ó, mandou. Sabe o que, que os caras faz, Galera. Pega, voa pra cima de você manda o Pou te mata. Uma estratégia boa que a gente não pode reclamar, né? Ah, o fião. Aí, ó, tá vendo? Você ativou seu Pouzinho. Aí, ó, você vai tentar acertar o tirinho. Aí, mandou o um Ó. Oh. Ixi, 900 em cada porrada. É doido, parceiro. aí também, ó. Podia ter matado ele logo de uma vez. Você vai voar, meu filho? Acho que não vai adiantar, não. Se dá dever pra você, se jogo eu vou, vou chorar aqui. desde é, Vai lá, vai lá. Mostra que vê só sua habilidade que você não tem. Eu falo isso o cara me mata, tá ligado? Ixi, papai, que isso, cara. Que veio, jogou, jogou o filho do fina né? é, é, vou ser covarde aqui, porque... A situação é crítica. <risos> Ixi, eu vou tentar inventar aqui um jeito de ganhar aqui desse cara. Beleza. E aí, olha lá, pra você ver. Eu até baixo o ângulo aqui pra ver se pega. Não, acho que vai pegar, não. Ah, não. Tem de morrer. Depois dessa daqui eu tenho de morrer. Ó, tive chance de matar o cara e não matei. Voei. Ah, não. Depois dessa daqui, você pode me matar aqui. Eu deixo, entendeu? Eu, eu te dou essa honra de você levar eu a rala. Senhor, incrível, tchê Pode levar, tenta aí, meu filho. Vamos ver se você consegue aí. É, mas se me deu a oportunidade de te matar, papai. Não faça uma coisa dessa, não brinque. Se a gente dá a oportunidade, aceita a oportunidade. Porque é, é difícil a situação, meu parceiro. Nossa, mano, na moral... Se eu tivesse mandado aonde que tá marcado aqui, que é num 51 tinha matado o caboclo. Ixi, esse cara quer ver, calculou certinho, mano, eu ainda pensei, ah, já era Aí, ó, não, eu te dei essa vantagem aí, tá ligado, no, mano, mas pra um pvp tá legal, galera eu Tô tentando aprender a jogar esse pvp aqui, que tá complicado, tô calculando, mas vamos ver daqui um tempo Vou tirar mais um pvp pra ver se trombou esse cara pra mim, pelo menos esse cara quer ver Fica consciência assim, não, pelo menos no vídeo eu matei um, né Fica feio, né? Imagina, você morre para todos, daí os caras vão falar. Ah, mas. Às vezes quer ver, não é a conta, né, mano? Às vezes quer ver. É a. Como que eu falo? A capacidade de jogar. carinha assim, ar. Não, meu filho, agora. Ah, vai que é isso, parceiro. Eu tenho que começar. Ah, não. Mano. Por causa. Esses caras querem ver tá abusado. Por causa de um pouquinho de atributo a mais que eu, um pouquinho não, né, mano? Eu não tô tão bom assim, não. Olha é isso, não tem nenhum K de atributo, nem nada. Tá complicada a situação aqui pra mim. Ah, filho, inventa o que você não dá conta de fazer, não. Aí ah, eu sei. <risos> eu fui aqui na. Fui naipe. Não, vou chumbar no dano. Ah não, velho. Boa não. Fiquei quietinho. Eu morrer aqui. Esse aqui é a última partida. O cara tá em cima de mim. Ah, meu filho. Vou ficar aqui não. Já tô fraco. Dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Daquele modelão. Ó, deu delay. Então a gente já pega um ângulo dele aqui, ó. Aqui, ó. Sabe, galera, quando vocês quiserem saber quando o cara tá aqui, ó, coloca uma setinha no meio da tela O aviãozinho pega certinho E de novo esse cara vai voar? Quantos aviões você tem? Meu Deus, meu filho Ah, então toma tá fui ô cabaço Será é que você quer voar? Tá achando que eu não sei onde você vai Mano, o foda é que essa arma não cava, galera, não cava Aí, ó, pra você ver, o cara podia ter caído bem embaixo também vai dar, que ver... De... Ah, tô, tô morto já. essa situação que o tia -tia tá vivendo aqui. <risos> a arma do cara cava, não é a minha não. Incrível! Não, eu tô surpreendido com, com essa, quer ver... Com essa tensão. Vai <risos> ah, fazer o que, né, galera? Vou ficar com esse vídeo por aqui. Hoje foi o vídeo da derrota, mano. Porque eu não consegui matar ninguém. E eu tive a oportunidade de matar o level 20 lá. o cara que jogou melhor que eu. Isso eu não posso tirar o mérito, né? Mas espero que você que tenha assistido o vídeo até o final tenha gostado. Deixa o seu like aí pra me motivar a trazer mais vídeo. Se você riu de alguma parte e gostou do vídeo, mesmo morrendo. Deixa o like aí, mano, se inscreve, ativa o sininho, sapeca aí, não se esquece de deixar o pão um like, mano, estoura esse like aí, vamos ver se a gente consegue bater muito like. Se você criou sua conta aqui por causa de mim, comenta aí embaixo, se torna um membro, se tiver condição, tamo junto, até o próximo videozão, Tietchan rima bem e você não, até mais, irmãozão, ah, pega a visão.